Pessoal, agora a gente vai fazer uma leve mesa, redonda, sem mesa aqui. Que não é redonda. Que não é redonda na verdade é um eu U. Mesa, eu, uma mesa aqui. eu sou a Juliana, eu sou do Elefante Voador. E aí, eu sou o Carlos, do Novo Nerd. Eu sou o Mohamed, do Lê Mohamed aqui. Eu sou o Figro, da Choque. E eu sou o Coema, também, da Choque. E eu sou a Verinha, óbvio, do Suco de Mangá. Só queria dizer que esses dois aqui são do mesmo lugar Os dois chamam o Ricardo Nossa, é ric Por isso que eu falei Eu sou o Ricardo, eu sou o Ricardo Não somos parentes Primeiro, vamos falar O que vocês estão achando da feira Tá grande, tá maior que do, do ano passado, né Acho que mudou de lugar, o local tá bem mais espaçado Dá pra andar melhor Mas não tão bem Assim, né, porque hoje é sábado Então tá tipo mega super lotado Mas tá melhor do que a estrutura mesmo Tá melhor que a do ano passado e eu achei que tá pouca novidade, não tem nada de muito legal assim, novo, tipo oh, inovações, tá bem basicona mesmo. A estrutura tá boa, é... respeita ao público pra variar, eles continuam com o lance dos ônibus pra levar, pra vir embora, o que tem muito evento por aí que devia fazer e não faz, que cobra bem mais caro, que se acha superior que faz no mesmo lugar, então eu não preciso falar com quem, com, do que, que eu tô falando. É... É E3, né, E3? Se for, se for e se for comparar é a BGS com outro lugar, a BGS tá ensinando a fazer evento. Estou falando sem nomes. Eu quando eu, eu vi que seria aqui, eu fiquei com o pé atrás porque ano passado foi a primeira vez que eu vim justamente para esse evento e pra mim foi um terror de assessorias e um monte de coisa então tipo, eu vim eu vi aqui cara, eu fiquei feliz, porque eu já conheço a BGS, tá muito melhor pra mim acho que é a melhor BGS até agora assim, uh, tão... É, teve várias, muito, várias reclamações outros anos, né? Por causa dos youtubers, de, de pessoas serem mandadas embora que e tal. Que não é culpa da não, então, também, um, então, uma coisa é culpa da organização, outra coisa é o evento em si. Então, mas a. A, a BGS não tem nada mas com o rolo que deu na, dos youtubers. O que, te, de 2003, o que teve 2014. Da, Não, o que teve foi por causa que não tinha, querendo ou não, não tinha o preparo para lidar com aquilo. Agora. Ser tão grande essa coisa de Pessoas indo atrás de youtubers é. é Agora, agora, a, agora tá com o um youtuber até acho que maior do que isso E não está tendo esses problemas porque eles estão é, Também, os stands Estão tendo esse preparo e agora Com o maior é, lugar maior, maior, maior, Mais preparo pro stand Só pra fechar, mas que eu, cara, eu, eu sou polêmico <risos> é. Você é mamilo, você é mamilo é, é... <risos> E o lance é que tem Muito youtuber que acha que é a última bolacha Do pacote, que foi acontecer aquele ano cara Que Sim. Sim. acha que o evento foi feito tem só pra eles é e foda, é. é bom, ainda... Tem youtuber que acha que. Tem gente que não, perfe... não percebe que é Brasil Game Show, não né? é? é youtuber YouTube Game show. show, é Brasil <risos> Game Show. Brasil YouTube Show, né? Vai chamar quem? Que... Quem você acha que o público vai querer ver? Eu, tô eu tô o cara chegar na sala de imprensa e que a sala, sala é dele. Tá o nome dele assim, ó. Não é sala de imprensa, é minha sala. Então eu. É, acho ah, ele o pessoal tá vindo pra cá pra ver ele. Vai no instante igual é! Então, eu acho que esse, uh, o, a evolução que teve é justamente não só da BGS, mas da mentalidade que envolve a BGS, da galera que trabalha aqui dos estandos, que pagam e querem ver as, o, né, o, o produto sendo vendido, e da galera que vem aqui, do, dos youtubers, que também agora são contratados. Então, cara, pra mim tá bom, eu queria mais novidades, eu, até hoje eu não consegui jogar muitos jogos ali, então, tipo, eu tô meio chateado aí. Só trollou a gente com esse residente, <risos> vai Tomar no cu. Comparado ao, ao espaço anterior Expo Center, que eram dois átrios grandes, com uma portinha minúscula, pelo menos agora está bem estruturado é uma linha reta. Então, de ponta a ponta, você vai. É, o ar-condicionado, graças a Deus, está tá salvando todo mundo, porque. É, o prédio tá preparado, ele foi construído pra isso. A sala de imprensa, ó. Eu amo vocês. Bom, pra, pra vocês terem noção, a sala de imprensa tá interessante que estamos gravando da sala de imprensa. Então, dá pra ver todo mundo aqui nesse clima amistoso. Tô ficando com medo, todo mundo quieto. Esse clima amistoso, tal, tá? como se nada estivesse acontecendo, aí é só chegar a comida e todo mundo vira um. Instinto animal. É, é então. Energético, mas então, velho. <risos> Chegou o cara de energético aqui, ele tem que correr, porque senão não chega as coisas na geladeira. É pelo menos assim, de estrutura, mais parte imprensa. A sala, pelo menos, é bem estruturada. É, todo mundo consegue se acomodar aqui dentro, independente da, da quantidade de, de canais e de mídias que estão aqui dentro. Todos estão muito bem comportados. É, a assessoria está fazendo um trabalho excepcional. A equipe está... Fazendo das tripas coração e um rim aqui pra todo mundo E tá conseguindo cobrir todo mundo E a internet tá conseguindo segurar Que foi um problema que aconteceu no ano passado Que a, as mídias tentaram upar Ou foto, ou vídeo não tava conseguindo Esse ano tá dando conta mais do que o suficiente Então pelo menos pra mim Tirando a distância e a entrada do trânsito Que sempre vai ser um caos porque não aguenta Não tem jeito Ah, pra mim pelo menos foi bem mais positivo ter vindo pra cá Eu, eu, não, eu, não, como é que, eu não vou ficar acariciando o negócio não. Então tipo... A estrutura negativo, tá, tá, tá, tá bonito, tá fofinho, a gente tá adorando, mas sei lá, eu, eu ainda tô sentindo que tá faltando, tá faltando alguma coisa, tá, tá, tá, tá cru ainda. Além do pessoal que a gente conheceu no passado que não está aí? É. Ah tá, beleza. <risos> Além desse pessoal. Poderia ter aqueles stands que tem no outro evento que tem um grande espaço para estar tá aqui tem um público para isso dá para ver como o um toy show tal tem um público para esprit tá aqui também então tipo então mas aí tem que pensar muito bem porque senão se eles começam a trazer tudo o que quer deixa de ser Brasil Game Show começa a virar outra coisa então tem que selecionar muito bem o que vai vir um... é Sim, sim, mas aí tem que pensar muito bem, porque se aí você entra um, vai ter um outro ali que, pô, se ele pode, eu também tô meio no meio, não posso. Tem que ter uma, uma limitação pra não fugir muito do negócio de game, tem que ter essa limitação. O que eu acho que falta não é da Brasil Game Show, eu acho que é das próprias empresas que vêm pra cá. Eu acho que elas, e não é na Brasil Game Show, eu acho que é qualquer evento nacional. Elas não têm coragem de trazer inovação pra cá, elas acham que não vai virar. E também o receio de justamente né, desembolsar é. pra isso, porque pode Eu, dar. Por exemplo, vou voltar no Residente. Porra, anunciaram que iam fazer um negócio da hora de Residente. Ah, mano, vai tomando, Sabe? Você entra aqui e não. O que, que era aquilo ali? Dica pra galera, o que aconteceu? Ah, velho, você entra numa casinha, primeiro, ó, te, te venderam falando que ia mostrar um negócio foda. Aí você chega aqui, você vê uma casinha bem estruturada. Aí forma uma fila desgramada pra todo mundo ver aquilo. Sabe o que, que é? É o mesmo demo que eles liberaram pra quem já tava jogando antes. É, a mesmo, é o mesmo demo, é, né? é o mesmo. É o mesmo. O não, Last não Guardian tem Dominado. óculos. Eu não vi o Last Guardian. Só. Mas não tem o óculos, aí você coloca um fone. O fone tá baixo, você ouve tudo que tá em volta. Ou seja, o maior susto que eu tive durante 10 minutos de jogo foi quando o cara chegou pra mim e falou assim, ô, oh, acabou. Foi o meu maior susto, cara. Sabe? Então, é fa... e, e é culpa da BGS? Não, é culpa de quem faz o jogo, que falou que ia fazer um negócio. E não faz. Então, eu acho que essa empresa tem medo de trazer pra cá. Sei lá, não, não acredita no público, não acredita no potencial. Não sei. É, não. Mas tem o 880. Um outro caso que eu peguei também foi o pessoal da NVIDIA. O pessoal da NVIDIA aqui fez a parte toda de VR, que é o stand até aqui da frente da sala. Cara, o stand dele está sensacional, assim. É... Eles prometeram e cumpriram. Tudo que eles trouxeram de novidade, que eles levaram lá pro Texas, eles trouxeram. Então tem os jogos novos, tem toda a estrutura, tem do lado de dentro, tem duas salas de realidade virtual preparadas, as salas estão com o som perfeito, ele fez o teste, o som está perfeito, a estrutura tá bacana, é, eles fazem o acompanhamento. Então depende muito da arrogância do, do, do, do produto em si, entendeu, do expositor. E também tem a estrutura, assim, não estou falando das pessoas, longe de mim falar da equipe. A equipe, pelo menos todas as equipes que a gente é, pelo menos todos nós aqui passamos pelas equipes, foram super bem tratados, independente se é imprensa ou não. Porque tem aquele caso que o cara dá muito mais atenção para o visitante do que para a imprensa. Pelo menos a gente foi super bem tratado. Mas vai muito da estrutura. O pessoal da NVIDIA, todo mundo, desde o pessoal que fica no alto ali em cima cuidando, até a moça que cuida da fila, foi super educado. E o, e o videogame veio preparado, tem Tekken 7, Tekken 7 né? Tekken 7 estava lá, tava bacana. Tem um outro jogo de corrida também com a estrutura e tem o VR, tem desde a subida lá do Everest, até um outro jogo que é o tiro de boxe e tinha um jogo de terror. Perfeito, ambientado. O Parque de Diversões. Mas é assim, uma das coisas que eu vi esse ano e eu brinquei bastante é... Esse é o ano da realidade virtual de todos os estilos. Quem não tem, cria alguma coisa parecida. Aí eu peguei um estande pequeno, agora fazendo o, o, o over. Tem um estande no fundo da feira, que é uma coisa que eu achei muito extrema deve ser estruturação. O estande é mínimo, é do tamanho, sei lá, de quatro, sei lá, quatro ou seis mesas. Não, não chega a ser menos, é assim. Parece, tudo bem. Vai ser muito over, mas tudo bem, eu vou pegar uma situação. Cara, é um stand, acho que dois por dois. O cara tá fazendo um teste de, de, de realidade virtual com uma Zadelta Delta. É uma coisa que todo mundo quer. O cara tá escondido lá embaixo, do lado do... do é, depois da Araíndi, perto, perto do pessoal da ACD, que também tá num canto, sei lá... Por ser um... Por ser a ACD e por ter um apoio, ficou num canto muito estranho. Mas, vou falar, deve ser estruturação, não sou, não, sou ninguém para julgar. Cara, mas o food truck do Grupo Bandeirantes de Comunicação é maior do que a sala da Asa Delta, cara. E o estúdio dos caras, a do cara é maior que, eu, que o estande, mas... Então, um estande que pra mim, pelo menos pra mim, nunca me decepciona e que eu sempre espero uma coisa e quando eu chego, tipo, surpreende, é o da HyperX. A da HyperX, cara, eles dão um... Eles têm um carinho, eles chamam todos os jornalistas, eles fazem... Eles fazem um, um evento pra gente no dia de imprensa, tipo, mostra um monte de coisa e tal, conversa com a gente numa boa. Todo, eles trouxeram a galera especialista do, dos lançamentos lá dos Estados Unidos, os caras trouxeram o teclado que só vai, só vai ser lançado aqui em outubro, eu acho. Então, tipo, só pra galera testar. Pra pensar, você viu que ele falou da NVIDIA, você falou da HyperX. É, então, é Hyper, né? O software, os caras não vêm, né? Os, é então. As empresas pro hardware, os caras vêm e, e... Não, vamos fazer. As empresas de software de desenvolvimento ficam meio... Isso eu achei incrível, cara. Porque tipo, que nem agora. Agora a galera tá lá jogando, tá dando apresentações e tal. Tem música, todo mundo, um monte de gente em volta lá. Então eu acho incrível aquele carinho que a galera tem em, em alguns stands. Então tipo, é, é bem legal. Até agora, do que vocês conseguiram ver, qual foi o stand que mais chamou a atenção de vocês? Assim que vocês chegaram e falaram, nossa, olha esse stand, eu tenho que entrar aí, eu tenho que ver tudo. A Playstation me chamou a atenção porque finalmente eles mudaram. É. alguma é. coisa. Caramba, porque eu tinha certeza que eu ia chegar aqui, oi Playstation, igualzinho, vou nos mesmos lugares, eu sei o que tá acontecendo. Finalmente... Eu, não sei se é impressão minha, mas eu achei que tá maior que da último ah, ano. Tá maior. E tá bem diferente, tá bem mais atrativo. Aquele telão. E aqueles três telões, na hora que eu vi aquele Days Gone, Mano, se você ver aquele trailer passando ali, não tem como separar, porque é demais, velho. Qual que é? Do, é dos do... motoqueiros. Não, tem um que na hora que eu tava, lá, tava conversando que eu tava com o assessor, tava esperando o assessor, aí eu comecei a olhar assim pra cima, tava passando aquele trailer do Android. Cara, eu quase chorei vendo aquele trailer. Eu falei, caraca, que lindo, olha esse gráfico. Então, tipo, emocionei com o PlayStation, mas HyperX é coração, cara. HyperX é coração. Passa pra ela. <risos> é. Stand da HyperX tá lindo, tá, mas. Mas é.. Tipo, mais. Mais sci-fi, assim, uma coisa mais futurista, achei bem legal. E o stand do YouTube eu achei que tá mais confortável pro pessoal que vai querer assistir na né, criançadinha que fica lá. Eu podia YouTube falar Gaming, criançadinha? Que ainda não foi lançado. Tá. Lançado disso, É. Que a criançadinha fica lá o evento inteiro, né? E eu achei que tá mais confortável pra esse tipo de público Sim. também. E a tirolesa. É, tá bonita. Que tá foi tá legal. Vocês foram na tirolesa? Eu não fui na tirolesa. Eu fui! Eu quero ah, ah, A criançadinha. Tá? A criançadinha criança lá. O, o stand... Bom, o stand que mais me chamou a atenção, não tenho dúvida, é a HyperX. Sei lá. É, eles conseguem, com pouca coisa, te chamar a atenção. Eu é o carinho que eles É. E... Sei lá, se eu fosse colocar em um segundo lugar, eu colocaria a NVIDIA, que tava do lado. E na minha humilde e de bosta opinião, <risos> juro, eu oro pra Playstation toda santa vez na BGS e falo, jura, não, de boa, jura, mesma cara, mesma cara. Aí eu olho e a Xbox. A Xbox é a mesma coisa também. Eu olho, tá. Caixa verde, estande comprido. Caixa verde, estande comprido. Juro que eu quero conversar com vocês pra saber por que vocês não mudam essa merda. Faz um quadrado mais atrativo. É, fa ah, ah, agora é faz o seguinte: a caixa verde agora fica longa e a longo fica a caixa verde. Porque pra mim eu olho e não me dá nem vontade de entrar. Da HyperX me deu vontade de entrar da NVIDIA dá vontade de entrar Todos voltar Da Playstation eu passo do lado e falo Porra, velho Grande merda você colocar esses negocinho Aqui na frente, esse bando de luz E não me chama atenção Olha, de stands é assim é... Um legal, uma crítica E um pequeno Grande, ainda continua Todo mundo, HyperX e NVIDIA Porque eles conseguem atrair E não são stands incômodos é. Stand crítica. Razer tá do mesmo jeito, acho que tá lá, eles desmontam e montam, né? Porque tá igualzinho, assim, o stand. Eles tiram foto. Foto. foto. O stand tá igual. É, crítica também. Xbox e Playstation. Playstation você chega, tem aquele puta, ele é lindo de lado, tipo, de, de frente, porque de lado ele é um tuco. Aí você chega lá tem lá os símbolos do Playstation, aí você chega no Xbox, Ah, já que eles têm quatro coisinhas, eles colocaram Xbox do mesmo tamanho, no mesmo tipo, o pessoal pegou a mesma fonte do Windows, né, pra fazer. Agora, de stand pequeno, é... eu adorei o stand do pessoal da Holly Avenger, que tá extremamente customizado, eu achei sensacional. É, a parte de nostalgia, né? pelo menos pra mim, não sei da galera aqui, mas eu, pelo menos li Holly Avenger, tá bem legal, eles têm um acordo com o pessoal do 89, eles têm um acordo com o pessoal do 89 e estão customizando que eles estão lançando o um jogo da revista. E é totalmente customizado, vem com o nome, vem com o vem com o pessoal. Por ser da área indie, que é uma área que todo mundo, tipo, tem um carinho, mas ninguém fala, não, de todo mundo lá... Pra área indie o pessoal tá cagando e andando. fato mas tem, um que também esqueci. tem um que eu esqueci de falar que me surpreendeu: o do Quente, daquele jogo do Quente. Cara, eu é muito, tipo, eu, eu, me, eu me senti, tipo, entrando na, na, no, no jogo, sabe, na, naquela taverna com, com, cara, é legal, as musiquinhas, é ainda mais que, tipo, pra gente que é jornalista, eu, por exemplo, que eu falo inglês, foi só eu levantar a mão, já veio um cara lá, tipo, explicar o jogo, que... então eu, eu achei incrível, eles estão dando essa atenção pra todo mundo, é um stand que eu curti, curti muito. O meu preferido foi o Gwent também até agora, é, assim, é um, é um stand que você chega lá, ele tá na frente da Sony, você, você acaba não dando muito por ele, sabe, porque tipo ele não é brilhante, ele não tem aquele monte de luzes, um monte de trailer, não sei o que, mas é, ele é assim, aconchegante do jeitinho dele, isso. O cara tá bacana, pelo menos assim, a gente tá sendo todos nós, que eu falo pelo da minha parte de imprensa, mas estamos sendo respeitados. Tudo bem que tem uma certa hora pra gravar, é terrível, porque criança não respeita a hora contra, mas criança não respeita a hora de gravação. Bom, pontos positivos. É, a estrutura tá aguentando fazer o evento, ou seja, ar-condicionado tá aguentando, tem água o tempo todo, não tem problema de banheiro, não peguei uma ocorrência negativa. Pontos negativos. Ainda falta acertar essa parte nebulosa e o Youtuber imprensa, contato. Porque assim, a gente, por mais que ah, tudo bem, o YouTube seja um problema para alguns pontos, é, mas a gente ter contato pro cara dar informação ainda é muito nebuloso, pelo menos pra isso, e dá pra melhorar. Nada contra assim, dá pra melhorar. E uma das coisas que eu senti falta daqui, comparação no passado, eu não consegui achar uma sala onde tenha as, as palestras oficiais. Eu não achei. Lá pra mim tinha uma sala lá, que estava até o Marcelo Tavares, o CEO da... da da BGS, que ele vinha, falava com todo mundo e conversava. Eu não achei essa sala. Ou por falta minha de perguntar, ou porque eu não vi essa sala estruturada. Mas é uma coisa que eu sinto falta, pelo menos isso. De resto, pelo menos pra mim, até agora tá positivo. Pra mim, a BGS tá muito boa. Ainda me surpreende de vez em quando. Não muito, mas surpreende. Ah, ponto positivo dela. É... O que eu posso dizer? É... O que ela traz pra gente, de informação dos games, as coisas novas que ela tá apresentando, que a gente às vezes nem imaginava que, que existiam. Um ponto negativo que, mano, eu sei que muita gente aqui é capaz de falar, tá, esse é o seu ponto negativo, mas pra mim é um ponto negativo muito chato. É porque nós de imprensa não temos desconto ou entrada pra estacionamento normal. Porque 40 pau pra você vir. Cinco dias, direto, dói. Tudo bem, tem o pessoal que vem de ônibus, vem de metrô, vem a pé, mora aqui do lado. Mas o equipamento é pesado, gente. Mas, porra, e os outros? E o pessoal que mora em outro estado, que veio pra cá? O pessoal que tá em outra região da cidade de São Paulo e vem pra cá? Não é, velhinha? Meu... Ele tinha que pensar nessa área, tipo, a imprensa tá vindo cobrir o meu evento, o que eu posso oferecer para ele nesta parte de locomoção? Ah, você é da imprensa, você tem de um desconto, ah, você não paga, você está sendo em outro lugar, qualquer é coisa do tipo, porque fica atrativo da pessoa querer vir todos os dias, não a imprensa vem, quantos dias você vai vir? Dois dias, por quê? É o meu limite. Podia gastar com coisa que a gente gasta com uma coisa em parte é estacionamento, sei lá. Podia gastar com produto interno. A BGS, pra mim, sempre me surpreende. É um do, pra mim um dos melhores eventos, assim, que eu mais espero do ano, né? Mais do que o evento que acontece no fim do ano. Eu gosto mais desse. Mas. Não, ela tá boa, é verdade. Black Friday também. <risos> Black, Friday, Black Friday, legal Black Friday. também. Mas olha, é, ponto positivo, é, além do evento estar maior isso é bom pro evento, né, pra BGS, assim pra gente que anda, é bom pros stands, porque isso aumenta a possibilidade deles. E, consequentemente, eles podem nos chocar, que nem o Quentin fez e tal, ou a, a, a ampliar as coisas como a HyperX faz. Então, tipo, eu curto isso, ter, ter acesso a mais coisa. O meu ponto negativo... Eu acho que, tipo, é um ponto negativo em vários eventos. Não é só na, na BGS, mas que pra mim foi gritante na BGS. É, no dia de imprensa, eu vim aqui, eu tava com, com uma amiga minha que ela veio também, e ela tinha que comer. Ela precisava comer e a gente não tinha vindo aqui na, na, na, na sala de imprensa. E aí, é. E aí, a gente foi comer. Cara, pra você ter uma ideia, uma pessoa sentou com a gente, ela pegou um refrigerante, foi o refrigerante mais uma taxa de consumo para uma pessoa ter simplesmente pedido para o garçom que, e o garçom ter levado a mesa então foi seis reais de refrigerante mais R$ reais eu acho um absurdo porque a gente já tá, já está pagando um evento que não é barato e aí você já tá pagando um, um, um preço já inflacionado no, no que é todo, todo, todo alimento aqui no evento sempre é, é alto. E aí agora faz isso. Então, tipo, pra mim isso foi tipo, mano, calma, segura, segura aí, sabe? Mas é a única coisa. Assim, que eu, eu acho ruim no evento, a culpa não é do evento, não é o evento que faz isso, é, é a galera que, que faz aí da, do, do, dos alimentos, mas eu acho que com uma controladinha assim da BGS dá pra acertar isso. Mas é isso, é só a minha opinião. BGS é o, é o evento que eu mais aguardo durante o ano também, é o evento nerd gamer que eu mais gosto, eu acho que é o mais bem organizado. Esse ano tá bem maior, como eu já falei. É... Eu acho que é mais fácil eu falar o que pode melhorar. Porque as coisas boas você vem, você vê, você aproveita. Mas eu acho que tem três pontos que podem melhorar. Primeiro é comida, mas isso é em qualquer lugar. Preço de comida e até variedade. Porque, por exemplo, você vem... É, aqui eu não reparei no Bob's, mas eu fui no Rock in Rio uma vez. Você vai lá, você tem um lanche. Um tipo de lanche só e ele é 25 reais. Entendeu? Você não tem o Big Bob, você não tem não sei o que. Não, é um e ele é 25, Você quer comer, essa porcaria aqui que você tem. E aqui é 25 mais 7 reais de atendimento. É. <risos> então... <risos> Isso é a primeira coisa, mas aí é uma coisa que eu acho que a organização tem que falar com, com a área de alimentação Não sei como pode ser feito isso Segunda coisa que eu achei que ficou foda foi iluminação Alguns lugares ficaram muito mal iluminados, estavam muito escuros Muito, muito, tipo, eu achei, primeiro dia eu achei que era proposital Depois eu fui falar com o pessoal dos estantes, oh, foi proposital, foi para deixar mais escuro Eles não, não sabemos o porquê que tá escuro Então tem lugares que estão muito escuros tem, tem, Dependendo da música tocando, você acha que você tá numa balada então. <risos> é, é, tem um horário que é legal, mas tem hora que. É. E a terceira coisa eu acho que é jogos indie. É, merecia um espaço maior, isso é fato. Apesar desse ano ter, o espaço para ele estar tá maior, a, a cabininha dele está maior, mas está maior porque tem menos. Eu sempre acho errado. Eles hein? estão com menos pessoas. E aí, é, então acaba prejudicando. E eu acho que o pessoal que faz jogo indie. Alguns fizeram um trabalho bem foda, mas alguns fizeram só um pitch. Não vieram com um produto de verdade aqui. Você para no negócio lá e ele te vende uma ideia. É como se eu fosse apresentar um powerpoint. Tá aí o jogo. Ah, não tá pronto. E aí, tipo, eu entendo. Mas aí você pega uma outra cabine da Globo que tá fazendo um jogo em 24 horas. Então, você vem com um jogo indie para Brasil Game Show, vem com uma fase pronta, cara. Uma fase. Vem com um demo jogável. Não vencem a porra de um demo jogável. Você vai é tiro no seu pé. Bom, a BGS é o, o evento que eu mais gosto no ano também. Você percebeu que todo mundo ama a BGS, né? Cara, é porque a BGS, eu não sei, você faz amizade com o pessoal, tipo, conhece gente diferente, faz contato. É, eu sempre vi que te, na BGS e num outro evento, que também era da Rosa Raiz, <risos> é, eu achei que sempre que, que eles passam um uma coisa mais familiar, assim. Eu não sei se deve ser por causa da assessoria, eu não sei. Ou é porque a gente gosta das mesmas coisas. Mas parece que é isso. É, ponto positivo. Cara, eu fiquei abismada com a estrutura, tipo, a, a reforma que fizeram aqui. Ficou sensacional, ficou genial. Sim. É, tipo, ano passado, era só morro. E, meu, muito bom. É, ponto ruim. É, tem uma coisa que me incomoda bastante. Parece que... A BGS e o YouTube são eventos separados, cara, eu sempre achei que parece isso, sei lá, parece que tem a área do YouTube a área da BGS, mas enfim, eu acho que é uma coisa, sei lá, não sei, eu acho que é meio preconceito, por causa da raiva que eu tenho do, desses YouTubers que acham que o evento é pra eles, né. Eles deixam a parte em todos os sentidos, assim, eles gostam de ser a parte. Nós estamos aqui, nós somos pessoas que fazemos vídeo que fala de game, mas nós somos melhores, não é bem assim. A BGS pra mim, ele é um evento que é difícil explicar, porque é um evento que ele é muito marcante pra mim todo ano, que... Acho que a BGS ela tem uma certa culpa, vamos dizer assim, de tudo que eu sou na minha vida. Então, o que, que a BGS é pra mim é... Acho que dá pra ficar umas três horas falando aqui. Mas, assim, meus pontos positivos e negativos. O meu maior ponto positivo é que eu gostei muito do local onde está ele... onde acontecendo esse ano. Porque... Aqui... Lá, lá, quando era lá no, no norte da cidade, era legal, tals, mas aqui é pertinho do metrô, você consegue ir rapidinho, se você quiser ir a pé, tem os ônibus. Então, é, é bem fácil de chegar e o local está super amplo, super fácil de andar, ver, ver tudo. E os pontos negativos que eu achei até agora foram os ônibus também, que ao mesmo tempo que eles são bons, são ruins. Porque até ano passado os ônibus eram maiores, agora eram personalizados, esse ano eles pegaram alguns ônibus da cidade, são ônibus menores, então cabe menos gente, e tipo, você vai pegar a fila, a fila tá monstruosamente grande para pegar o ônibus pra vir pra cá, você chega aqui, é mais fácil vir a pé, porque tipo, em 10 minutos você chega aqui, aí pra ficar 3 horas na fila, mas aí já entra o ponto positivo. Mas, no, no geral, um, o meu foi esse, que até agora eu não tive nenhum problema dentro do evento, não vi nada ruim. E vamos lá, vocês querem fazer uma última consideração final, assim? mas tem que ser rápido. Rapidinho. Agradecer a assessoria, gente. A assessoria da Rosa Raiz faz um esforço tão... Eles se esforçam, ó, corações. Rosa, a gente, ama Rosa, a gente te ama, velho. É. <risos> Caio, seu lindo, venha. <risos> Como ela falou que se ela for falar 3 horas da BGS, eu vou falar 3 horas da Nossa, hora. mano, melhor. Ó. Cura, ó, coraçãozinho pra eles, cara, na moral. Se toda a assessoria fizesse metade do que eles fazem, eu acho que o ponto positivo coletivo de todo mundo é a assessoria. Rosa né? Raiz, vocês são incríveis, a gente é, ama vocês. Rosa Raiz. Tem a Rosa Raiz pra fazer a assessoria de Por vocês, favor, ó. É a melhor, juro. Melhor. E, e, gente, não esqueçam de acompanhar todo mundo da galera que está aqui. Para quem gosta de rádio, tem rádio. Para quem gosta de foto, tem foto. Para quem gosta de YouTube, tem YouTube. Para quem gosta de tudo, também tem tudo. Então, é isso aí, gente. Vamos lá. Epa. Até mais.